Olá tudo bem Aqui é o Fábio Vasconcelos e nesse vídeo a gente vai mostrar uh, fazer um vídeo aqui mostrando o que você pode fazer aqui na ferramenta Face Autoresponder tá bom aqui é uma mensagem que eu enviei para os leads que eu gesto na que eu tenho na ferramenta tá para você entender é um broadcast que eu mandei via Messenger e eu tive essa taxa aqui que é uma taxa muito boa tá uh, que é uh, eu mandei uma mensagem a pessoa assinar o meu canal, né, no YouTube, né? Eu mandei para 145 pessoas, 136 recebeu, tá? 127 abriram essa mensagem e 57 clicou, tá? Então a gente vai comparar aqui com o um e-mail marketing. Então tivemos uma taxa de 87% de abertura. Isso é muito superior ao e-mail marketing, né? E eu consigo ver aqui todas as pessoas se eu clicar aqui, todas as pessoas que abriu essa mensagem e aqui todas as pessoas que eu cl que clicou nessa mensagem. Tá? Que foi 39% e aqui eu vejo as pessoas que clicaram no sim, que eu coloquei nessa mensagem, no não quero ou já sou assinante. Tá? Eu consigo ver tudo isso se eu clicar aqui, eu tenho mais dados desse assinante. Tá? Aqui na outra parte que eu quero te mostrar é a parte das sequências, do funil. Tá? Esse aqui é um funil, na verdade a pessoa entrou para minha lista, mas eu mandei só uma mensagem para ela tá? que é num produto que eu estava promovendo, fazendo um teste promovendo. Tá? E aqui você vai ver que 26 pessoas entraram para meu funil e eu tive 24 cliques eu tive vou clicar aqui para ver um, um, um dado uh, dados aqui mais realistas aqui ó mandei para 26 26 pessoas uh, receberam 26 pessoas abriram e dessas 26 te teve 24 cliques ou seja uma taxa de abertura de 100% da minha mensagem via a messenger e uma taxa de 92% de clique no link que eu enviei tá que é um link promovendo um produto um curso ou um e-book tá bom eu vou mostrar o segundo exemplo que é uma campanha que eu fiz para o meu e-book do youtube expert a qual a pessoa se inscrevia para receber o e-book né e ela entrava numa sequência e aqui tá a sequência tá a primeira mensagem eu tive eu vou clicar aqui para gente ver os dados tá eu, eu enviei para 132 pessoas 130 recebeu 124 uh, abriu e 90, uh, 51 cliques, né? Então aqui a gente vai para a taxa de abertura: 93% das pessoas abriram o, é, é, essa mensagem, né? De, do, do total. E tive um, uma taxa de 38% no, uh, de cliques no link, né? Isso é muito alta, tá? Muito alta mesmo. Vou voltar aqui e assim seguiu a segunda Mensagem, a terceira mensagem A quarta mensagem, tá? O detalhe é que Essa mensagem é a sequência que vai no infinito Por que no infinito, Fábio? Porque se eu quiser Eu continuo mandando aqui mensagem E a pessoa que parou aqui Vai continuar recebendo, tá? É possível Marcar aqui um dia, imediatamente Mandar a mensagem, depois de um dia Depois de um dia, depois de dois dias Assim, assim por diante como funciona Um serviço de e-mail marketing, tá? Abaixo tem o um botão para você fazer Adquirir acesso ao curso, eu vou ensinar passo a passo como mexer aqui na ferramenta e também um pouco abaixo tem a demonstração você pode clicar e falar comigo lá no messenger e uh, onde meu facebook autoresponder vai entrar em contato vai conversar com você e vai tirar algumas das suas dúvidas e você vai fazer um teste ali como funciona exatamente isso ok então eu te espero dentro do curso facebook autoresponder um forte abraço e até mais